Pessoal, agora a gente vai aprender de uma maneira bem rápida como identificar se uma função é crescente, decrescente, como construir um gráfico de uma maneira bem rápida também, tá? E identificar algumas características da, do coeficiente angular como também do coeficiente linear, beleza? Então vai ser uma aula é, complementar à anterior e que eu vou trazer um pouco mais de detalhes para vocês para... Construir um gráfico de uma maneira muito mais rápida, beleza? Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Bom, pessoal, coloquei aqui dois gráficos, tranquilo? Dois gráficos, duas funções cujas leis são do primeiro grau, ou funções afim. Então, elas vão ter essa carinha aqui, ó, ax mais b. Beleza, na aula anterior a gente aprendeu a identificar, né? Saber que esse carinha aqui, esse a multiplicado por x, com a variável... Independente, no caso aqui é o x, ele é chamado de coeficiente angular, beleza? Enquanto que o b, ele vai ser o coeficiente linear. Identificando as duas funções, a gente sabe que o coeficiente angular aqui dessa primeira função é 2, então eu tenho aqui a igual a 2. O coeficiente linear aqui é b igual a menos 4. Então, coeficiente linear menos 4, coeficiente angular 2, aqui o coeficiente angular vai ser. Menos 2 e o coeficiente linear vai ser igual a menos 4. Beleza, eu gostaria, eu achei interessante mostrar os dois gráficos aqui para a gente é, observar e comparar um pouco a diferença entre os coeficientes angulares aqui. Pessoal, olha só, quando tem um coeficiente angular positivo, observe isso, a gente viu na aula passada, se eu digo coeficiente angular igual a 2, eu estou dizendo que para cada unidade em x... O valor de y, o valor da nossa variável dependente, vai subir duas unidades. Isso porque está positivo. Se o coeficiente angular é negativo, então, para cada unidade em x, para cada unidade da variável independente, a nossa variável dependente desce, decresce duas unidades. É isso que o coeficiente angular nos, nos informa. Então, se você quiser pegar aí, é até interessante, é, a partir de agora, a gente analisar dois pontos importantíssimos e que vai é, fazer você ser um ninja aí, ou uma ninja na montagem de gráficos é, de funções. Como é que a gente faz isso? Ó, eu vou sempre buscar aquele ponto que corta o eixo X, ou seja, onde a reta corta o eixo X e aquele ponto onde a reta corta o eixo Y. E por quê? Porque o que corta o eixo y é exatamente o valor de b. Eu mostrei isso aqui para vocês na aula passada. Então, se o b é menos 4, a reta vai cortar em menos 4. Ela pode cortar subindo ou ela pode cortar descendo. Esse negócio de subir e descer é o que a gente chama de função crescente e função decrescente. Então, quando o coeficiente angular ele é positivo, aqui eu coloquei 2, mas se ele for positivo, ou seja, maior que zero, então a função linear ela sempre vai ser crescente. Se o coeficiente angular for negativo, aqui é menos 2, mais pode ser qualquer número negativo, então a nossa função ela vai ser decrescente. Olha só, várias informações importantes que eu estou passando para vocês nesta aula e que vai fazer diferença nos próximos exercícios, tá bom pessoal? Então olha só, o coeficiente angular me diz que a função é decrescente, então para cada unidade em x, para cada unidade da variável independente, a nossa função diminui duas unidades nesse, é, nesse exemplo, e ela sobe, ela cresce duas unidades neste outro exemplo. Observe aqui, ó, por exemplo, é, e agora levando em consideração os pontos que eu falei para vocês que são importantes, vocês já vão ver que na montagem do gráfico é muito interessante, são esses dois pontos, onde corta em y e onde corta em x. Onde corta em y, eu já falei para vocês que é o valor de b. Onde corta em y é o valor de b. Agora, onde corta em x é o que a gente chama de, olha só, guardem essa informação, é onde a gente chama de zero da função ou a raiz da nossa função. É quando o y é zero. Observe que esse ponto aqui, o x ele vai ser menos 2 e o y vai ser zero. Aqui, o x ele vai ser 2 e o y vai ser 0. Então, é quando o y é 0. Então, se você quer descobrir esse ponto onde a reta corta o eixo x, você faz o seguinte, ó, chama o y de 0 e você vai descobrir quem é o x que está atrelado ao y0. Por exemplo, aqui, você poderia substituir no lugar do y, 0. Então, poderia colocar aqui 0 é igual a 2x menos 4. Você vai descobrir quem é esse x, no caso aqui vai ser 2, né? Então, aqui, ó, 2x é igual a 4, você vai ver que x é igual a 2. Então, com isso, você tem a informação que quando x é 2, y é 0, e é exatamente esse ponto aqui onde a reta corta o eixo x. Tendo dois valores, dois pontos, olha só, pessoal, isso é muito importante, tá? Tendo dois pontos no gráfico, em um gráfico, em uma função do primeiro grau, né? quando o gráfico é de uma função do primeiro grau, você consegue traçar a reta, construir o seu gráfico, tranquilamente, e é com isso agora que a gente vai trabalhar. né? Eu falei para vocês na aula anterior que para cada unidade em x, para cada unidade em x, o valor da função vai decrescer ou vai subir de acordo com o coeficiente angular. Como ele aqui é negativo, ele está decrescendo, ele está diminuindo. Então, se você pegar dois pontos quaisquer, por exemplo, quando x aqui ó, é menos 1 e quando o x ele é zero. Então, de menos 1 um para zero, eu tenho uma unidade. Ou também de menos 2 a 1. Um. Menos 2 a 1, um, observe que o y aqui é zero, ó, o valor de y é zero. O valor de y, deixa eu pegar um outro ponto aqui, é, qualquer. Então, ó, quando x é 1, um, o y aqui vai ser menos 2. Então, observe que ele foi de y 0 a y menos 2, então, ela diminuiu duas unidades. Beleza, pessoal? Então, é um é fator interessante para a gente nunca esquecer, porque isso aqui é a essência da função do primeiro grau. Para finalizar a nossa aula aqui de hoje, eu achei interessante mostrar para vocês como é que a gente pode criar um gráfico rapidamente. Isso aqui é muito interessante, tá? É, observe sempre que o valor de b me diz onde a reta vai cortar, e aqui não está bem organizado, mas vai nos indicar onde a reta vai cortar o eixo y. Veja que aqui a gente poderia organizar e ficar assim, ó, y é igual a menos 4x mais 1, porque lembre que a função do primeiro grau ela tem essa cara aqui, ó, um número multiplicado pela variável independente somado com o coeficiente angular. Então, esse número é o coeficiente angular, o coeficiente linear. Então, ó, olha só que interessante. O 3, eu já sei que a nossa reta vai cortar o eixo y. Então, eu tenho até é, mais ou menos a ideia de onde ela vai cortar. Como ela vai cortar? Ela vai cortar subindo. Por quê? Porque o coeficiente angular é positivo. Ele é igual a 3, que é maior que zero. Então, ele vai crescer dessa forma. Mas onde é que ele vai cortar o eixo x? Bom, então... A gente poderia dizer que o y é zero quando ele corta o eixo x, não é isso? Então, no lugar do y, eu vou substituir por zero. Então, vai ficar zero é igual a 3x mais 3. Fazendo isso, eu sei que x é igual a menos 1. Então, ele vai cortar aqui, ó, pessoal, em menos 1. Vou tentar pegar aqui uma, uma reta para cortar esses dois pontos. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Opa! Olha, ó, acho que deu. Mais ou menos... Nessa direção aí. Então, a gente consegue montar o gráfico rapidamente descobrindo esses dois pontos, tá bom, pessoal? E vocês vão ver que em uma unidade, ó, quando o y aqui a gente sabe que é zero. Não é isso? Olha, tá bem no eixo das ordenadas aqui, melhor, das abscissas. Então, o y aqui é zero. Olha só quanto y está valendo aqui, ó, 3 unidades. Então, essa diferença aqui foi de 3 unidades, que é exatamente o coeficiente angular. Tá? Aqui, a gente poderia montar da seguinte forma. O coeficiente angular, a gente sabe que é menos 4. Então, essa função ela vai cair da esquerda para a direita. Né? Quando o x está aumentando, o y está diminuindo. E ela vai cortar o eixo y em mais 1. Um. Então, ela vai cortar aqui, pessoal. Como? Da esquerda para a direita subindo ou da esquerda para a direita descendo? Descendo, porque o coeficiente angular é menos 4. Show de bola! Ela vai cortar onde o eixo x? Ora, eu vou pegar o y aqui e vou chamar ele de zero. 0 vai ser igual a menos 4x mais 1. Passando o 4x para cá, vai ficar positivo, igual a 1. A gente sabe que x é igual a 1 quarto. Ó, pessoal, então é o 1, é de 0 a 1 dividido em 4 partes, ou 0,25. Ele vai estar, tá, aqui vai dar 0,5, 0,25 vai estar tá mais ou menos aqui. Ó. Então o nosso gráfico aí, ele vai cortar exatamente aqui. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer esse pequeno desenho aí. Ele vai ficar bem inclinado aqui, ó, cortando, passando por esses dois pontos aí, pessoal. Vai ficar mais ou menos isso aí. Beleza? Então, veja só que com esses dois pontos, com essa forma de se enxergar a função afim, a função linear, né? Ou função identidade, a gente consegue montar o gráfico de uma maneira muito mais rápida, é, a função do primeiro grau. Eu vou também mostrar essas técnicas lá na função quadrática para vocês, tá? Só que eu achei muito interessante mostrar essa, esses elementos com esse olhar mais técnico da coisa. Para a gente montar um gráfico rápido, para a gente saber se é a função é crescente, decrescente, saber que o coeficiente angular nada mais é que é, é, a taxa de variação da nossa função para a unidade da variável independente, para cada unidade da variável independente, que é o x ali. Uma unidade ali, quanto vai diminuir ou quanto vai aumentar a minha função, o valor de Y, beleza? Então, essa foi a ideia dessa aula. Eu acho que é, vai contribuir bastante para o seu aprendizado. Curta aí nosso vídeo se gostou, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, familiares, vizinhos, para ajudar o nosso projeto, beleza? É isso, a gente se vê na próxima aula, valeu!